Eu sou Gabriel Lourenço da Japinim e hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de, vamos lá, eu sei que tem gente que vai ficar chateada comigo A parte de higiene em relação à aplicação do rapé Bom, uh, nessa época em que está um pouquinho mais frio e que é muito comum as pessoas né, ficarem um pouco resfriadas Tem alguns cuidados que tem que ser levados em consideração Primeira coisa, se você está gripado, não vai aplicar o rapé em ninguém Tá? O teu vírus, da gripe, ele fatalmente vai acabar é, infectando a outra pessoa Então, primeira coisa, tenha certeza de que você está ok, que a tua saúde está bem né? Antes de você fazer a aplicação do rapé Outro detalhe, que ah, em muitas rodas de rapé que eu participo Eu vejo o pessoal deixar isso um pouquinho de lado Mas vamos ser bem honestos, vai, jogo limpo é, Quando você começa a usar um tipi e passar pela roda inteira Né? Uh, é meio nojento falar isso, mas tem gente que acaba soltando um pouquinho de coriza. É natural, né? Às vezes acontece isso. Então, existem dois procedimentos que são legais. Eu sei que leva um tempinho a mais, mas é uma forma de você fazer uma segurança adicional. Tá? Primeira coisa é, terminou de fazer a aplicação na pessoa com o seu tipi, fica com um pedacinho de papel como esse né? no bolso, ou pede para alguém auxiliar você e faz uma limpeza rápida na ponta do tipi. Ok? Deixa a ponta do tipi sequinha. Por quê? Porque se ela ficar umedecida com a aplicação numa pessoa, quando você for, for aplicar na próxima, além de não ser muito higiênico, né? O que, que vai acontecer? O rapé que for passar por aqui, ele já vira uma pasta aqui na ponta. Péssima ideia. Ok? Fica a dica. Outra coisa importante, é e aí é um procedimento bacana de se fazer, principalmente nessa época do frio, é o seguinte. Depois que você termina de fazer a aplicação, o que você faz? Você pega um isqueiro, de preferência aquele tipo lança chamas, né? E faz uma pequena aplicação da chama na ponta do tipi, antes de fazer a próxima aplicação. Ok, eu sei que não é 100% eficaz, tá? Eu me lembro que eu já discuti isso com um professor de, de microbiologia na faculdade, né? Eu expliquei para ele o que se fazia, etc. Né? Quando eu falei que era o mesmo tipi para passar para todo mundo, ele ficou horrorizado, tá? Mas... Uh... Passar a chama né, do esquerdo na ponta do tipi é uma forma de você amenizar, de você diminuir consideravelmente o risco de uma infecção de um vírus gripal durante a roda de rapé, ok? Esse vídeo é bem curtinho, é mais para dar esse toque mesmo, né, para as pessoas é, poderem ter um pouquinho dessa, dessa consciência e não, não, não vai impactar no seu trabalho, não vai impactar na tua roda. É um procedimento que é questão apenas de hábito. Se você fizer isso, as pessoas que estão recebendo o rapé ali na roda Podem ter certeza, elas vão reparar isso Elas vão agradecer Tá ok? Vejo você no próximo vídeo E tenha uma ótima semana Tchau, vá, tchau